Ô moço, você não tem medo de trabalhar de madrugada não? Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido demais esse tipo de pergunta vindo dos passageiros, principalmente se você já trabalha há algum tempo com os aplicativos, mas será que realmente é perigoso trabalhar de noite? Hey Drivers, beleza, aqui quem fala é o Lucas, motorista de aplicativo já fazer dois anos e hoje eu vim trazer um vídeo, os três principais motivos pelo qual eu não trabalho mais altas horas da noite. E se esse assunto já te interessou, espera só um pouquinho, que tal você já dar um like nesse vídeo, porque assim você vai estar me ajudando a trazer conteúdos importantes e dicas para as pessoas que estão começando e até mesmo para você que já tem um tempo com os aplicativos, beleza? Se inscreve agora, vamos lá. Hum, pronto, já deu tempo né? Então vamos lá trabalho noturno é considerado o ponto chave para quem realmente quer ganhar dinheiro. Por quê? Devido à alta demanda, poucos motoristas na rua, não tem quase nada de trânsito e detalhe, ainda rola dinâmico praticamente direto, devido à grande quantidade de pessoas chamando poucos motoristas na rua fora que você não precisa ligar o ar-condicionado porque provavelmente já vai estar um pouco frio ou seja, você vai ganhar muito, mas muito dinheiro trabalhando no período da noite mas que nem tudo é mil maravilhas e é por isso que eu vim trazer os três principais motivos pelo qual eu não trabalho mais à noite e o primeiro e principal motivo pelo qual eu não trabalho mais à noite é o simples fato pela falta de segurança Infelizmente, devido à falta de visibilidade à noite, principalmente em pontos onde você deixa o passageiro dependendo da região sendo uma região perigosa, você fica muito vulnerável à criminalidade. Claro que manhã e tarde também tem seus perigos, mas à noite, queira ou não, o índice é muito maior principalmente quando você não recebe corrida nenhuma consecutiva e você tem que ficar esperando na frente da, da casa da pessoa ou um pouco mais à frente você acaba se distraindo um pouco com o celular e já sabe né aí você vira um alvo fácil para as pessoas má-intencionadas mas infelizmente não é só por isso que eu não trabalho mais altas horas da noite pois o segundo motivo pelo qual eu não trabalho mais à noite é o simples fato do nível dos passageiros que você acaba pegando e eu já vou te explicar o porquê. Grande parte dos passageiros que você pega de madrugada ou altas horas da noite são passageiros que estão na zoeira, estão bebendo, saindo de bares, baladas, motéis e etc. E adivinha só, adivinhou? Então na verdade o principal motivo é que grande parte das vezes por esses passageiros estarem na zoeira, bebendo e etc você vai ter uma chance muito alta de pegar alguém que esteja realmente muito mal e essa pessoa estando muito mal, agora eu tenho certeza que você vai adivinhar é isso mesmo, ela acaba vomitando no seu carro meu, a pior coisa é quando um passageiro vomita no seu carro você não sabe o que fazer no momento que acontece e se por acaso a corrida não está próximo de se finalizar meu você vai ter que aguentar aquele cheiro de vômito no seu carro meu é simplesmente horrível aconteceu três vezes comigo para nunca mais eu não aceito mais trabalhar de madrugada e altas horas da noite devido a esse tipo de incidente que pode acontecer e meu acontece com todo mundo eu não acredito que um motorista com mais de um ano nunca tenha passado por isso e se nunca passou Deixe nos comentários, eu quero ouvir sua opinião. E detalhe, quando isso acontece, de alguém vomitar dentro do seu carro, você tem que desligar o aplicativo, reportar para, para vamos supor, a Uber, aí você já perdeu praticamente a sua noite toda, porque além de você perder a sua noite, ainda você vai perder o próximo dia para fazer higienização, limpeza, tirar aquele cheiro de química e tudo mais, ou seja, você vai perder uns dois dias de trabalho e eu considero na verdade esse o ponto chave pelo qual eu não trabalho mais de noite, meu, é muito desagradável esse tipo de situação mas vamos para o terceiro motivo, que para alguns até é irrelevante, mas para mim eu não aceito, pelo fato desses passageiros estarem na zoeira e tudo mais e se você acompanha o meu canal, você já deve ter percebido que eu sou uma pessoa casada. Eu não aceito o tipo de passageiro que entra no seu carro que vem com assédio. E é o que mais acontece no período noturno. Principalmente quando você pega pessoas que estão saindo de balada, motéis, ou você vai pegar em pontos de prostituição. E eu acredito que eu já peguei boa parte de todos os tipos de assédio. Eu já tive assédio de mulher querer pagar viagem com sexo. Eu já tive viagem com um homem querendo pagar viagem com sexo. Com um gay que ficou a viagem toda me assediando, e eu não aceito de forma nenhuma esse tipo de coisa. Afinal, eu estou trabalhando para ganhar o pão de cada dia, e eu não tolero esse tipo de situação dentro do meu carro. E para evitar de levar nota baixa, eu já prefiro evitar então o período noturno. E já aconteceu uma vez de uma garota de programa, ela tentar, tentar, tentar, e eu tive que expulsar ela do carro é complicado e foi a minha primeira uma estrela que eu levei na minha vida toda como motorista de aplicativo depois eu faço um vídeo falando mais como é que foi essa situação e tudo mais para vocês saberem com detalhes o que realmente aconteceu beleza e como eu mencionei como eu sou uma pessoa casada eu sempre conto tudo para minha esposa então ela me deu veredito de não trabalhar mais à noite e você sabe né quem manda em casa geralmente é sempre a mulher mas cada caso é um caso talvez para você seja ótimo trabalhar à noite, então continue, não quero te desmotivar a trabalhar à noite, pelo contrário, eu já ganhei muito dinheiro trabalhando da noite, o faturamento ele aumenta em até 30, 40% a mais do que você trabalhar de manhã e à tarde, mas tome muito cuidado, principalmente quando você estiver ocioso em uma corrida e ficar moscando no celular. Se você quer trabalhar à noite, não mosque de jeito nenhum. E se você já trabalha de madrugada e tem alguma história para contar, meu, deixa aqui nos comentários, eu quero escutar a sua história e quem sabe não fazer um vídeo falando sobre o seu relato, beleza? Bom, esses foram os três principais motivos pelo qual eu não trabalho mais à noite. Falta de segurança, o nível dos passageiros que você pega e assédios que rolam durante a noite. Esses são os três pontos-chave pelo qual eu não trabalho à noite. Claro que tem muitas outras situações que eu prefiro não comentar nesse vídeo, para não ficar também muito longo. E eu vou ficando por aqui. E espero você em um próximo vídeo, beleza? Muito and